Round e aí pessoal, aqui é o Paloma, estou jogando nas ranqueadas Estou enfrentando o roubo do Dalsin O Daucin, ele é um personagem que ele tem vantagem contra o Zangief Ele gosta de ficar zoneando e é horrível Ele tá aqui, ó, eu tenho que deixar ele num canto não deixar ele me afastar é O jeito é eu ficar sempre perto Olha, ainda tira o meu golpe. Ele tem essa magia aí, ó. Que é outra que atrapalha a vida. Meu. Pra quem sabe jogar de. Dalcin, Aí é bom. Olha. Fui. Poxa. Eu ia dar o meu pilão ali, ele deu o agarrão dele. Jogou, foi longe. <risos> Não, esses personagens que são assim, o negócio é tenso de jogar. Ó, ainda já com dano especial. Olha, roubando com essa perna. Vamos aqui, meu clássico. Tem que ficar pra cima e fora essa magia que enquanto eu não acertar ele ó eu tenho que ficar fora de, dessa magia acertá-lo senão vai meu sangue ó como que ganha desse jeito desleica <risos> comente aí gente vocês gostam de enfrentar dalcín ele é complicado Round Segundo round, aqui ó, vou continuar com o meu esquema de ir pra cima. E quando eu chegar em cima, tem que fazer um monte de golpe. aqui. Toma aqui o pilão. Ai, ele ainda garra, joga você lá para longe para ele ficar zoneando de novo. Não tá fácil. E ainda eu erro. <risos> Ai, vadia, eu vou dar um jeito de você aqui, ó. Não vou continuar aqui, ó. Vai, vai, vai tudo! Uh! Round two. Fight. Uh. Complicado, Mas eu vou bom enfrentar aqui Chá aprende E ver estratégias Pra sair I am the red cyclone. Vai, fica quieto Uh! tonta Vai amigo, tchau, tchau Ai, foto, mas eu só falta mais um risco Ai, tinha que dar o especial dele Tá tenso Ai, ainda erro Ai, preciso agarrar ele, preciso... Toma aí. Toma! Bonito! O oh, pilau! Ufa, esse não foi fácil. Agora vai ser o match point. Bora lá, amigo. Ficou um a um. Desempatar isso. Eu não acredito que o Dalcin vai desistir. Não acredito, mesmo. Primeira vez que eu vejo um Dalcin desistindo. Vai, Round 1. Fight! Então, pessoal, continuei nas ranqueadas. E veio outro personagem. Roubei. Foi o... ver esse Bom, então, como eu já ve Já tava com o roubo lá. Jogando, né? Treinando com ele. O jeito é continuar aqui com o coração apertado. Eita... Toma aqui minha porrada. Cabeçada. Gostou da minha cabeçada? sai tá fugindo, né? Pra dar o Sonic Boom. Não, eu preciso ficar esperta pro facão dele. Toma. Não terminei. Vai tudo. Hoje tá agarrando ali sozinho? Round <risos> cão fica pra lá, não pula não. Vai, agarrou do urso. Tova, dia, meu pilão. Olha o bait. Ah, foi sozinho. Toma, meu pilão. E tchau. Round one. Fight. Olha. Não, ele vai vir todo doido. Que é pra... Calma. Eu preciso recuperar os meus pontos. Que o Dalsim tirou da primeira jogada. Recuperar. vai dia. Não, eu ter que ir pra cima de novo. Ah, me agarrou, né? De novo? Tá achando o quê? Ah, tá querendo ficar assim até quando? Me agarrando. Ficou com medinho, né? Indo pra trás. Ah, fiquei defendendo vadinha. Uh! Round two. Preciso ir aqui rápido. Toma. Vai pra lá que eu não terminei. Eita prelo! Vai, eu caí. Tá bem, Toma, você me agarra de lá, eu te agarro daqui. Tá tudo bem. Toma aqui. Ai, não para trás. Não vai para trás, não. Que você vai morrer. Tá com medo, né? Deu medinho. Falta um risquinho de vida. Tá esperto, né? Mas toma aí. A chulesada. <risos> you win. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal, comentar, compartilhar com os amigos e até mais. Tchau.